Fala aí pessoal, beleza? Franz Desende, mais um vídeo aqui na Casa do Legista. Parede azul e pronto. começando a parede clara. E pessoal, vim tirar uma dúvida do um inscrito nosso aí: Ô Franz, você vive falando de arraste, arraste pra lá, arraste pra cá. Tô vendo você arrastar peça nenhuma aí. E aí, o que você me fala? Pessoal, vou responder pra ele e vou responder pra vocês também. Por que, que eu não estou fazendo um arraste nessas peças? Alguém sabe? Vocês conseguem entender o porquê ou não? Ah, mas... Então essa ferramenta substitui o arraste? Substitui. Vou explicar quê? O que, que é o arraste? Você coloca a peça aqui e arrasta. O que acontece com aqueles cordões que eu passei na peça? Eles se encontram, não é isso? Desmancha. Essa peça, essa, essa máquina, ela faz vibração. Quando você coloca a peça e passa ela sobre a peça, a peça, ao invés de você precisar arrastar a peça, a vibração da máquina vai fazer os cordões se juntarem. Lembra aquela peça que eu mostrei para vocês? Dupla camada na parede da cozinha? Vou mostrar um trechinho para vocês aqui. ó. Olha como é que ela ficou. Está vendo aí? Ó? A compactação é tão grande, pessoal, que, que a, as argamassas elas se unem. Então aqui a gente está fazendo queima na parede para dar aderência na parede.